Então, boa tarde. Eu queria falar um pouco sobre o blog com de Sol, que começou assim, muito pequeno, dentro de um programa da professora Lélia Salles. E, e aí eu, eu comecei a colocar algumas coisas, acho que a professora, vendo assim a minha boa vontade, me ofereceu para me dar um espaço maior, com mais, mais recursos, para que eu fizesse um blog mesmo e aí começamos a fazer ela me ajudando o blog tem é, o objetivo de falar de música de uma forma assim bem tranquila bem descontraída e nós pretendemos agora começar uma série de entrevistas e a primeira entrevista então logicamente que eu quero que seja com a professora Lélia Salles que foi a idealizadora de todo esse projeto né a Lélia tem mestrado na Inglaterra, recebeu prêmio, ganhadora de prêmio, e tudo isso agora eu gostaria que ela nos falasse. Lélia, boa tarde. É, eu gostaria de saber, assim, a primeira pergunta, quando, como é que você descobriu a sua vocação para a música e como é que foi o começo? Como é que começou tudo isso? E por que você escolheu a flauta também? bom eu, eu costumo dizer que eu consegui que eu escolher flauta doce porque eu não consegui tocar mais nenhum outro instrumento de brincadeira que dizem que flauta doce é para criança então eu nunca saí da infância né então por muito tempo por algum tempo assim eu comecei com de, muito muito nova né minha família toda é de músicos é, meu pai tocou violoncelo ele engenheiro mas gosta muito de música, conhece muitos, Chegou a tocar na Orquestra Sinfônica aqui em Brasília, quando ele era garoto. E os meus tios né, é, são todos músicos, as minhas primas também, por parte de pai. Então, eu sempre convivi muito com pessoas estudando música em casa, conversando sobre música, né, e sempre ouvi muita música, é, principalmente clássica, no, no começo, né, e eu sempre gostei muito, então era uma coisa que que não foi bem uma escolha consciente, né, fui fazendo música, porque meu tio ensinou, eu fui estudar na escola do meu tio, aprendi com meu tio e minha tia, aí fui isso. isso eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade, né, aprendi teoria musical, comecei na falta doce, né, e a minha intenção era ir para a falta transversal, né, mas eu tive um excelente professor que é, atualmente mora aí em São Paulo, Paulo da Mata, eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos, e ele me ensinou, é, uma, uma, ele me deu uma base muito boa de técnica para flauta doce, e ele foi para São Paulo, eu fiquei sem professora, e daí eu entrei na escola de música, fui ter aula de flauta doce lá, e lá pelos meus 17, 18 anos, eu comecei a te aula com Ricardo canjo em São Paulo. Nesse meio tempo, meu pai me deu uma foto transversal, eu comecei a tocar, mas eu realmente decidi que não era isso que eu queria. E fui seguindo. Aí, com 20 anos, eu fui é, morar na Inglaterra um ano. Aí, lá, eu ganhei o primeiro, né? o prêmio... Em primeiro lugar, no concurso de barco que deu Music Festival, para a falta do Ossi Solo. Daí eu voltei e decidi fazer composição musical. Por que composição musical? Porque quando eu tinha uns 18 anos, eu comecei a trabalhar na Secretaria do meio Ambiente, com é, Educação Ambiental, e eu fazia oficinas de composição musical com as crianças. Então, eu comecei a compor... É, intuitivamente, estudando também, né? estudando muita teoria, estudando como é que é contraponto, assim, por minha conta, e gostei muito da composição. Então, quando eu fui para a universidade, eu decidi fazer falta doce na escola de música e composição musical na, na Universidade de Brasília. Mas sempre a falta doce me tomou muito mais tempo que a composição. Meu foco maior sempre foi... A, a flauta doce, né? E só recentemente é que eu tô é, estudando mais para composição musical, mas aí já é mais por viés da música e da tecnologia. Que, que dificuldades que você encontrou durante o seu a sua formação musical? O que mais que te incomodava assim, que era difícil? que foi difícil de transpor, como é que teve isso? Com teve, você? teve é, é, é... Foi, a maior parte do tempo foi com dificuldade, basicamente, a questão da expressão é, é era é uma coisa que eu nunca estava satisfeita. Né? Eu tocava, eu me gravava, aí eu me ouvia tocando e eu escutava um, um CD, um CD, naquela época eu não tinha CD, né? uma fitinha, e eu falei assim, poxa, por que será que é tão diferente? Né? Então, assim, levou muito tempo até que eu tivesse é, professores né? que, que me ensinassem a, a técnica, da expressão mesmo, né, até eu fiquei muito tempo trabalhando muito só dedo, né, um som muito, muito liso, até que eu pudesse entender melhor sobre é, a técnica da sonoridade, da articulação, da, da interpretação, levou muitos anos, né, por quê? Porque quando eu, eu estudava na, na escola de música, no meu tempo, não tinha professor especialista em música antiga, né? O primeiro professor especialista em música antiga que eu tive foi o Ricardo Canji em São Paulo mesmo, que eu viajava uma vez por mês é, para ter aula com ele em São Paulo. Então, foi ele que realmente me, me, me colocou dentro de, de, um, de um mundo técnico expressivo, né? É, real, palpável, em que eu pudesse saber exatamente o que eu estava fazendo e qual qual resultado que eu ia obter daquilo ali, né? Então era, foi, foi foram estudos assim muito que é para qualquer músico, né? Mas foram estudos bastante intensos, bastante longos, né? Que eu comecei mesmo a partir mesmo tempo, começar a estudar música muito cedo eu comecei mesmo a ter essa, essa, essa, esse background, assim, né? essa, essa, essa formação com o Ricardo Cange, lá pelos 19 anos. Né? E isso me ajudou tanto que, com 20, eu tirei primeiro lugar né? no, no concurso para falta do Sissolo. Então, realmente, fez é, muita diferença. Agradeço muito a oportunidade de ter estudado com ele. Né? É, mas eu sempre fiquei também naquela dúvida, né? Eu nunca, nunca, nunca, nunca estudei, nunca fui para o conservatório, assim, como as pessoas fazem, para estudar música antiga e tudo, mas sempre é, estudei muito, né? E depois fui ter aula com, com, com, em um curso pequeno com o Peter Woltzlag, que é um holandês que mora na Alemanha, que eu sempre, que eu gostei, eu gostava muito, né? Eu tinha os CDs dele, então, para mim, era meio que uma uma, uma uma meta é, ter a oportunidade de ter aula com ele também, e ele também foi uma pessoa que, que me ensinou um pouco assim o povo do gato, né? E que eu precisei também estudar muito posteriormente para poder alcançar todas as, as, as informações, né? Que ele tinha me passado, né? então Assim, foram esses dois, dois marcos né, que eu tive no, nos meus estudos e que me ajudaram muito a superar as dificuldades. Né? E, e a perceber também que as dificuldades que eu tinha não era porque, tanto porque o um instrumento é difícil, porque a música é difícil, mas era por falta de informação mesmo, né? por falta daquele, daquele ensino adequado para aquilo que eu estava querendo fazer. Esse concurso que você tirou em primeiro lugar foi, foi o que proporcionou essa ida para a Inglaterra? Ou esse concurso foi lá? Teve um concurso aqui que você ganhou? Não, pra... o concurso foi lá. Né? Na época, ah. eu era casada, e o meu ex-marido estava fazendo mestrado em teatro, na Universidade de Leeds. Né? E eu fui acompanhando ele. Como eu não podia trabalhar nem nada... É por conta do, do visto que eu tinha, eu ficava estudando flauta o dia inteiro, né? Eu achava isso maravilhoso, né? Era uma vida. Passei um ano assim estudando muito aí lá. Eu participei de um consorte de flautas, onde aí eu tive uma professora que que também é, me ouvia, né? E, e também me ajudou a preparar para para esse concurso, ela ela me incentivou, ela foi comigo, ela, ela, ela assistiu, ela me incentivou, né, então, eu vi esse, esse, esse concurso e eu, eu achei que ia ser uma boa meta de, de, de estudo, né, independente do, do resultado. Mas aí você fez mestrado lá, né? Fiz, mas aí foi dez anos depois, né? Ah, depois. aí, você é, aí eu Brasil, voltei. Você lá? É, aí eu voltei, fiz o meu, a minha graduação em composição. Né? O curso de composição é, é demora seis anos, né? Então foi um, um curso bem extenso. Mas eu fui, me formei em sete anos. Aí, quando eu me formei, um pouquinho antes de eu me formar, eu fui dar aula em Vitória. Né, faltava uma matéria optativa Que eu pedi é, para a reitoria A liberação dessa matéria Para poder formar antes e, e, e poder assumir essa vaga né, Na Faculdade de Música do Espírito Santo Eu fui, conheci várias pessoas Muito legais assim, Amigos muito é, caros assim Para mim, que eu fiz daquele tempo Que eu gosto muito Que me ensinaram muito Um deles é o Sérgio Dias O Cláudio Thompson, o Sérgio Dias Atualmente é professor na Universidade Federal de Pernambuco, né? do, do, do Recife, também regente de música antiga, educou flauta, é musicólogo. né. Então, é, nesse tempo, eu também tive a oportunidade de escutar muito flauta, né, porque eu trabalhava é, 40 horas, mas eu podia eu mesma fazer minha carga horária. né. Então, eu colocava meus alunos de manhã, de tarde e de noite duas vezes por semana e meia mais ou menos e os outros dias eu ficava estudando flauta e lendo para me preparar para o mestrado nesse meio período eu nesse período que eu estava lá eu fiz uma pós-graduação em ensino é, ensino superior que foi onde eu comecei com a pesquisa né eu escrevi um artigo que me para de conclusão né dessa dessa graduação que me motivou a continuar para fazer o mestrado e aí eu fui procurar é, eu não tinha intenção a princípio é, de estudar fora, eu estava satisfeita, né, trabalhando lá na, na faculdade, eu queria fazer uma, uma um mestrado na UFES, né, na Universidade do Espírito Santo, porque eu estava morando lá em Vitória. Mas não foi aceita, eu fiz a prova e não foi aceita. né. Aí eu falei assim, bom, então vou para o Rio de Janeiro ir e, e, e vir, né? porque são oito horas de ônibus, eu achei que ia ser uma coisa viável, né? mas colocando na ponta do, do, do papel né? assim, as contas, viajar para o Rio de Janeiro, ter onde ficar toda semana para ter aula e voltar não ia ficar uma coisa tão barata assim. Né, o salário que eu ganhava na, na, na faculdade de música não era, era um salário assim, muito inicial, era muito pouco mesmo. Não dava para eu, eu bancar essas, né, uma, uma vida lá e, e uma meia-vida no Rio de Janeiro, com o mestrado. Né? Aí foi aí que eu decidi é, ir para Inglaterra. Né? Por mais é, estranho que pareça naquela época, é, o preço que eu ia gastar indo para o Rio de Janeiro, né, para ter o mestrado lá, indo e vindo, e mais com as contas em Vitória, era o mesmo preço que eu gastaria para passar um ano, para pagar um ano de mestrado na, na Inglaterra, sem, sem contar o custo de vida. Né? Então, o que eu decidi? Eu fiz a, a minha né a, a prova passei aí consegui a vaga aí eu coloquei assim na, na ponta do lápis né para meu pai para minha mãe porque a princípio minha mãe não queria de jeito nenhum né? imagina que eu vou que eu vou pagar para você para mãe pelo amor de Deus não tem bolsa tá muito em cima da hora eu passei é, e ela não queria Quer dizer, ela não, queria, ela, ela não queria de jeito nenhum, ela estava irredutível, assim, sabe? Não vou, não vou... Aí eu tive que fazer tipo, uma planilha orçamentária para provar que é, é, as contas é, no Rio de Janeiro para fazer o mestrado, não iam ser tão mais baratas assim, né? E que, mesmo assim, mesmo sendo aqui, eu não ia dar conta de bancar, né? Eu mesma, que eu ia precisar da ajuda deles de todo jeito, né? Aí, assim, eu convenci a minha mãe, né? E um dos motivos também de eu não ter ido atrás da bolsa é porque, além do tempo que eu não tinha, eu recebia a resposta muito em cima da hora, é porque eu visto, quando você não tem bolsa, ele permite você trabalhar, né? Então, eu eu, eu trabalhando lá, eu poderia pagar as minhas contas, né? Minha mãe ficava por conta de pagar a, a universidade e eu ficava por conta de me manter lá, né? Então foi assim. Essa estadia lá foi foi difícil assim para você? Como é que foi essa experiência fora? Não, para mim, assim, como eu já tinha morado lá um ano, eu já eu já conhecia um pouco. Eu já tinha gostado, né? Tanto que quando eu, eu escolhi e fazer a o mestrado lá, né? Então, eu estudei, né? Falei assim, eu fui no, lá na, no site da ONU também para ver qual que era o país estrangeiro que melhor, que era melhor para estrangeiro, né? Qual país que tinha as leis mais é, amigáveis para estrangeiros, principalmente latino-americanos, né? A Inglaterra estava dentro essa lista, né? Então eu fui escolhi Norwich por conta do preço, né? Londres é, eu nem, nem tentei porque se eu se eu passasse eu não ia ter mesmo dinheiro, minha mãe não ia ter dinheiro para pagar um ano de, de universidade em Londres. A universidade de Norwich é uma universidade muito boa também. Não é assim tão é, star, né? Não é tão estrela quanto the Royal Academy, mas tem tem muito. Lá tinham professores excelentes, também na área de, de música antiga, também, que, to, que tocam. algum meu, meu, meu orientador ele tocou na orquestra do século XVIII, que é regida por, pelo Ricardo Kanji, que, que, origi, que quem fundou foi o Franz Bruggen, e que é uma, uma orquestra holandesa. Né? Então, assim, teve umas conexões também de pessoas que já conheciam, Ricardo Canje que me, me deu a carta de implementação, o professor. Então eu fui, né? É, é, a Norwich foi foi um lugar muito bom porque é um lugar bem mais barato, né? Uma universidade com pessoas boas. Então eu pude ficar tranquila, assim, em termos financeiros tranquila mais ou menos, né? Porque trabalhei bastante, mas valeu a pena. Você trabalhou dando aula? É, eu trabalhei dando aula uns três anos depois que eu tava lá. Por quê? Porque eu, eu, eu fui com a intenção de ficar, é, o, o meu mestrado, o tipo de mestrado é Master by Research, que é mestrado em pesquisa, é um pouquinho maior do que o mestrado é, normal, né? O Master of Arts dura um ano e você tem meio ano para fazer a, a, né, o artigo, para submeter, mas geralmente é um ano. Então... O que eu fiz eram de dois anos. né? Um ano eu tinha as supervisões, porque lá o estado não tem aula, você só fica com você, o orientador, a pesquisa, e as facilidades da, da universidade, que é livre, você faz se você quiser. A única coisa obrigatória eram seminários da, do departamento de música, que eu tinha que, que participar uma vez por semana. Fora isso... Eu tive esse primeiro ano e o segundo ano eu era para escrever a tese, né? Mas eu fui ficando. O primeiro ano eu mudei de orientação, eu tinha uma orientadora que a gente não se deu muito bem. Então, eu pedi para mudar. Aí, com essa mudança, eu atrasei um pouco aí pedi uma renovação de, de visto, assim, uma extensão do visto, eles me deram uma extensão do visto, né, e eu fui pedindo extensão do visto de ano a ano, até que eu fiquei lá durante cinco anos, né, então, nesse primeiro ano, eu era muito tímida, assim, com o país, com o mundo, né, e eu tinha um, um, mais ou menos um dinheiro reservado então eu demorei muito para conseguir um trabalho né para me soltar um pouco e atrás né trabalhar em restaurante eu fui conhecendo pessoas comecei trabalhando em restaurante em lar de idosos, fui é, bom eu também tocava música brasileira em pubs né com amigos é, brasileiros ingleses que eu tinha conhecido lá montei um, um programa lá que chamava Café Brasil que a gente se reunia para tocar música brasileira né? Aí para dar aula foi só uma, foi uns três anos depois, né? três, quatro anos depois que eu comecei a, a, a ter coragem para me inscrever em, em cursos, né? em escolas. Aí uma vez eu fui selecionada para dar aula numa escola do governo lá, em Norwich mesmo, né e, e é isso. Então, Lélia, você na sua dissertação você fala sobre estética musical, né? Isso. O que seria estética musical? Olha, assim, não é bem estética musical, né? Estética é sempre voltada para filosofia, né? Assim, é uma coisa mais abrangente, né? E, e, e, e nesse aspecto da da filosofia um dos primeiros filósofos que aplicaram digamos assim aplicaram a estética da filosofia o conceito da filosofia né com exemplos musicais é, foi Adorno né na teoria estética porque ele é um dos poucos filósofos que tem a sua, a sua a, a, o seu o seu foco na música principalmente ele fala de outras coisas também, mas o foco principal dele é, é a música. Né? E por que, que eu cheguei em Adorno? Foi porque eu comecei a, a, a estudar, é, a ver pontos é, convergentes entre um regente de música antiga, Nicolas Harman Kurt, que ele tem um livro Discurso dos Sons muito, muito famoso. Né? E, e eu vi algumas semelhanças de, de, de pensamento entre ele e Adorno, por quê? Por conta da minha, da minha graduação de, de, em, em composição, né? a gente estuda é, também as bases é, é, contextuais sobre as quais os compositores compõem as músicas dele, deles. Né? Então, Schoenberg, citando. Schoenberg aqui, que é que foi o foco da, da minha da minha pesquisa ele usa muito a, a técnica antiga né ele tem muita influência da, da, da música antiga na, na, na técnica dele né ele transforma isso de várias formas né não é, não é tonal ele inventa um outro um outro sistema mas tem essa, essa essas bases né outro compositor também é Hindemith que totalmente diferente de, de Schoenberg, mas também ele tem essas, essas influências da música barroca. Né? Então, fui estudar por que, que essas, essas é, referências existem, aonde que elas começam e por que, que elas se, man, se mantiveram né? desde o século XIX até pelo menos o meio do século XX. Né? E, a, e a teoria estética do, do, do Adorno ele foi mais ou menos um resultado... Eu não, não saí daqui com o um projeto de pesquisa é, já citando a teoria estética do Adorno. Né? Ela, foi, ela foi aparecendo à medida que eu meu supervisor a gente foi é, é, é, estudando e, e, e pesquisando é, o tema que eu, que eu queria. Então, assim, eu cheguei na, na, na teoria estética do Adorno lá pelo segundo ano, ainda não estava, eu estava um pouco atrasada no, né, no mestrado, mas eu, eu comecei a estudar é, a, a, a, a, como é que chama, o, o discurso dos sons em relação à, à filosofia da música do, do Adorno, né? Mas aí depois a gente, a gente viu que não fazia mais sentido você pesquisar nada em relação a essas interseções, porque já naquela época já era um assunto meio... É, batido demais, já tinha muito, muita coisa escrita, né? Tem um livro de um professor da Universidade de Glasgow, John Watt, que fala Playing with History, que fala exatamente essa, dessas interseções, né? Já é um livro bastante antigo, tem mais de 10, 20 anos, e naquela época já não era uma coisa que, que valesse a pena é, estudar no, no, no mestrado, né? Mas eu também tive, como segundo orientador, um filósofo que me é, é, orientou nas questões é, da estética, principalmente relacionadas a Kant. Né? Por quê? Porque eu estava estudando a percepção né, que as pessoas tinham em relação à, à, à música. Né? Depois eu, eu afunilei para Schoenberg né? mas eu, eu estudei outras, é Beethoven, né? é, outras, Mosa, né? outras, outras linhas de, de, de, de, de composição né? e para eu entender o que, que era é, subjetividade, objetividade, é, como que isso interfere na, na, na interpretação da, da música e também como que isso interfere na, na criatividade em relação à, à composição musical, né? Então a estética em si ela ela é o, o, o campo a base é, teórica, digamos assim, em contraposição à teoria da música, né? A análise principalmente porque geralmente, não sei se geralmente, mas é uma, é uma tradição você estudar a estética pela forma, né? essa, essa, essa, pela forma musical, essa é a diferença principal. Né? Então, você estudar a estética pela forma, ou seja, a, a estética da forma musical, que é muito é, vista pela, pela análise, já a estética mais voltada para a filosofia, ela, ela, ela, é, ela foca mais na percepção. E a percepção é um elemento que é subjetivo, né? porque ela depende também da interpretação de cada um, de como que a pessoa percebe o mundo. Né? Então, para isso, eu tive que ir para um outro campo de, de, de estudo da musicologia que se chama musicologia crítica, né? E que tem como um dos fundadores o Kerman, Joseph Kerman, com o livro Musicologia, que fala muito da nova musicologia, mas que também já é uma coisa muito muito antiga, né? Já não é nada, já não é nada novo. Mas entretanto, a forma com que as pessoas, os músicos lidam com o material musical ainda vai muito pela análise né? tanto na, na, na questão da, da, da música antiga, mas a música antiga não, não tem como fugir assim um pouco da, da, da análise porque você é um mundo que está muito é, distante, né? Mas para para música atual, né? O que que a análise pode colaborar ou pode bloquear a, a criatividade, né? Então a, a, a estética, principalmente a teoria estética de Adorno, que foi o que eu acabei é, me debruçando né, no, no mestrado, que foi até a metade, né, porque não dá tempo de estudar uma teoria estética toda, mas eu estudei a metade do, do, do livro, né, deixando a segunda metade para uma outra ocasião, né, que fala exatamente quais são os aspectos do ser humano da percepção que interferem, que dialogam com todos esses outros elementos, que podem ser da análise, que podem ser sociológico, que podem ser político, econômico, né? E que, então, é, para poder debruçar sobre o tema da, da expressão que era o meu foco, né? Porque na música antiga também, a expressão, ela está muito, muito, muito, muito ligada ao quê? Ao material, ao, ao material musical, à forma musical, né? Acontece que existe, em, em algum momento... Um distanciamento desse material musical, onde o músico acha a própria identidade dele. Né? A gente vê vários músicos se sobressaindo e tocando super diferentes uns um dos outros, um, um, né? alguns eles, a gente faz o uau! Por quê? Porque ele consegue se distanciar, ele consegue entender o material musical, obviamente, mas ele consegue se distanciar daquele material e ter na própria percepção elementos que vão fazer com que o que ele toque se torne único e consiga transmitir para aquela pessoa que está ouvindo alguma coisa extraordinária. O que, que é esse extraordinário? Né? Então, na, na, na teoria de Adorno, ele fala que tem esse algo a mais, né? esse algo a mais que ele não explica. Né? Por quê? Porque é, é um algo a mais que está dentro da pessoa. E como é que a gente vai analisar? aquilo que está dentro da pessoa, não ser ela, ela mesma. Né? Então, é nesse, nesse, nesse diálogo, nessa aproximação com o material musical e no distanciamento do material musical, é que a obra, a, a performance ou a composição se constrói né? de uma forma única, genuína e totalmente original, independente da forma. Né? Então a teoria estética me ajudou muito a perceber quais seriam esses elementos que né, para prestar atenção que distanciasse da forma e que pudesse aparecer essa, essa centelha genuína original. Né, que nem sempre com a análise ou com a leitura de, de, de, de tratados ou de partitura, ou com milhões de aulas que você assista, nem sempre você é capaz de, de, de, de obter. Né? Se você ficar muito preso a isso, é capaz de, de você nunca, nunca conseguir. Né? Lélia, essa coisa bem abstrata, né? É, me fala uma coisa, é, é, essa, esse material musical seria a partitura. Isso, que o, a partitura. Que o, o, o, o autor compôs. E essa interpretação que cada um pode dar de acordo com o seu íntimo, com, com o seu é, modo de ver aquela música, é isso? Isso. É isso? É, é. É, mas sem, sem, sem esquecer no caso não é porque é sem, sem, no, no caso da música antiga a gente tem que ter a, o, a, é, o contexto né não adianta a gente é, tem que tem que ter a interpretação histórica né mas mesmo com a interpretação histórica é possível você você ter essa essa, essa liberdade né desde que você saiba o que o que você está fazendo né é, não quer dizer que eu tenha isso, mas é, um, é, um, é, um, é uma meta, né? é um ideal. Né? Mas como o meu, o meu, meu foco foi é, a composição musical naquele, né, naquele tempo, então já esse contexto histórico, o passado já não conta mais, né? porque você está fazendo uma coisa nova, uma coisa é, genuína, está né? trabalhando com técnicas inovadoras na área de composição né E como eu não sabia o que que era inovador porque Schoenberg Hindemith, todos eles trabalhavam com técnicas que não eram inovadores eu fui estudar dentro da, da, da teoria estética do Adorno o que seriam esses critérios de composição que ele dentro da, da, da, da linha de raciocínio dele e também dentro de uma de uma série é, de obras que ele faz que ele escreve é ele ele resume ele resume ele, ele diz na na, na teoria estética que a, a, a, a solução né assim o que seria de inovador da técnica seria a tecnologia né então no tempo que ele escreveu mais ou menos 1960 a a, a música a tecnologia ainda tava bem no começo né já tinha Várias, várias pessoas fazem a e, e outros outros compositores é, faz, é, trabalhando com corte de fita quando não tinha computador para cortar onda sonora né então ele já já já tinha esse já tinha essa, esse movimento e que ele aquele pontuou como sendo o único caminho para você quebrar a tradição é, e, e fazer coisas é, bastante fazer coisas originais mesmo, né? Porque um dos focos da, da teoria dele é que a, o, o conceito, seja ele na música ou em qualquer outro lugar, ele te, ele está sedimentado, né? Ou seja, sedimentado no sentido de que não há que, que, que as pessoas não não é, é, refletem a respeito daquilo que elas estão fazendo, elas só repetem. E no caso da música, tem a repetição daquela da questão da técnica, da teoria, que vem lá de não sei quando, é muito antigo, né? e que isso se repete, e tanto em Schoenberg quanto em Hindemith, em outros compositores também, né? E que como ele vê esse sedimento histórico, esse sedimento conceitual na teoria da música, ele diz que a teoria da música, que a música que vem daquilo, ela está fadada ao fracasso. Tudo que for novo e que venha dessa, dessa base, ela está fadada ao fracasso a, se quiser explicar, se quiser se comunicar, se quiser ter algum significado para a atualidade. Né, para as pessoas que vivem né tem que ser uma coisa do presente não pode ser uma coisa do passado né então o que que seria esse esse esse presente é claro assim que não é tão simples como eu tô falando tem várias justificativas tem critérios tem várias coisas é, que ele que ele cita para justificar essa conclusão né que ele que ele chega mas então a conclusão que ele chega seria mesmo a tecnologia é, hoje em dia tem umas, umas vertentes aí, muito, que a gente, a gente fica até, né, coisa de atonal, né, de outras é. salas, uns negócios assim tão loucos que a gente fica pensando, né, que será que isso, né, mas são pessoas experimentando coisas diferentes, né. Você voltou para... é, Repete de novo, por favor, Nils. Então, e aí você terminou o mestrado? Foi aí que você recebeu o um prêmio? Não, o prêmio foi quando eu fui a primeira vez. Em ah, 19... Tá. É, foi, ah, foi a primeira tá. vez. É, não, quando quando eu fui no mestrado, eu não fiz nenhum concurso, não. Eu não tinha muito ah, tá. muito muito tempo para para pensar nisso, né? E, e depois do mestrado, você voltou para o Brasil. Isso, eu voltei para o Brasil e fiquei é, muito é, arrependida, digamos assim, do nível, assim, porque eu estava com saudade, né, eu já tinha cinco anos que eu estava lá, não, não voltava para Natal, ficava lá, fiquei lá, cinco, assim, direto, sem sair de lá, então, cansa, né, eu estava com saudade, mas três meses depois que eu cheguei eu já tinha me arrependido, <risos> Quero voltar. não é porque eu não gostasse do país, mas é porque eu sentia falta de um salário, entendeu? Quando eu dava aula lá, é, eu, eu, eu, eu, eu, eu dava aula na, na escola e eu ganhava muito bem, né? Eu ganhava super bem e, e, e trabalhava pouco para aquilo que eu considerava, né? Para minha, as minhas referências aqui... Então, dava tempo de eu estudar muito também. Então, era uma coisa que eu só progredia, porque dava tempo de estudar, dava tempo de trabalhar, dava tempo de, de, de fazer tudo. né Quando eu voltei para o Brasil, eu senti um choque muito grande quando eu fui dar aula em escola. Por quê? Porque o que eu ganhava não dava. Mal, mal para pagar um aluguel. É, dava para pagar um aluguel e só, basicamente. né Então, isso era muito frustrante para mim. Sim, mas você você foi aí que você, você deu aula, depois você parou de dar aula, né? Houve Foi, assim? foi Foi, é, eu fiquei eu... aí, eu dei aula em 2010, aí em 2011 eu fui tutora do ensino à distância da UNB, aí é, é, depois eu, eu dei aula no meu dei aula no Colégio Logosófico, mas sabe quando você não está feliz, né? E eu acho que isso passava também para para o ambiente, né? para os meus chefes. Né? Assim, eu não estava plena naque, né? naquela, naquela situação. Aí o meu pai, eu acho que ele viu... É... Eu acho não, ele viu que eu estava que eu assim, completamente é, insatisfeita. né, E ele resolveu alugar um lugarzinho para que eu pudesse dar aula, para que eu... Né? ganhasse mais, mais dinheiro tudo aí foi aí que eu comecei a, a, a, a bom eu pensei não vou dar aula de flauta doce aqui mas aí mas eu também não consigo dar aula sem ter a teoria aí eu, o espaço era muito pequeno não dava para ter turma de teoria aí eu fui fazer uma, uma é, metade online né teoria seria online e flauta doce presencial né? mas aí também eu esbarrei na questão de dinheiro eu não tinha dinheiro para divulgação para divulgar para montar um espaço legal que chamasse a atenção das pessoas né como se fosse uma escola mesmo aí eu fui atrás de ver como é que era financiamentos que não fosse financiamento em banco né aí eu, eu Fiquei pesquisando, aí achei informação sobre investidor anjo, achei um modelo de investimento maravilhoso, mas vi que era investimento só para empresas que, que tivessem um modelo específico, que são as startups. Aí eu fui ver o que, que era uma startup, porque eu não sabia o que, que era. Aí me inscrevi no Sebrae para saber, que eu já tinha um site, já tinha feito um site para receber as aulas de teoria. Então, eu fui... É... Me inscrevi no programa do, do SEBRAE para saber se eu era uma startup, e acabou que eu fui selecionada mesmo como startup em 2015. Né? Isso aconteceu em 2015, então eu fiquei de 2010 até 2015 é, trabalhando em, em escola. Né? Aí em 2015 eu fui fazer esse curso no, no SEBRAE para startup, que do, foi um treinamento de seis meses, que foi excelente. Né? Aí em 2016 eu ainda dei aula no SESI aqui de Tabuatinga em Brasília, né? Um, era um contrato, não, 2015 que eu dei aula lá, terminou em 2016 um contrato de, de seis meses. Aí 2016 eu fui mudar todo o modelo, foi aprimorar, né? Com é, tendo como base né os estudos que eu, que eu tinha que eu tinha tido no, no Sebrae, demorou muito, né? Porque eu, eu não tenho equipe, né? Fui trabalhando sozinha. Né? e naquela época ninguém queria saber de ensino à distância né principalmente músicos né performance à distância é, é, apresentações eu chamava pessoas né ninguém ah YouTube aula ah, online ah, isso não presta assim eu recebi muitas críticas sabe e muita desconfiança Naquele tempo, de, de, de, de alguns colegas, até com relação ao meio. Né? Teve até uma colega minha que perguntou: assim, nossa, por que você está demorando tanto para fazer? Por que, que demora tanto? Sabe, ou, sabe assim, é, é, alguns comentários, sabe, porque na, na, era, era, era uma coisa que, que ah não, aula de música, né? aula de música no computador não dá, eu tenho que ficar perto, e não sei o quê. Né? Então, assim, eu penei um pouco. Sabe, mas eu nunca liguei um pouco para isso porque eu gostar eu, eu gostei muito da de, de, de fazer de todo o processo. E eu isso começou em 2015, em 2016. A universidade que eu estudei na Inglaterra me chamou para ser mentora de negócios à distância, como voluntária, para alunos do de MBA de né, em business né, mestrado depois graduados em Business, e ex-alunos que querem é, entrar como visto de, de, de, de trabalho para montar um negócio lá, então eu ajudo na avaliação de planos de negócios é, da, de alunos da universidade lá desde 2016. Né? Então, nisso eu, eu, vim, eu vim aprendendo, vim estudando, fiz um curso de Marketing, né? fiz esse curso do Sebrae, e também essa, esse, esse contato com a Universidade da, da, da Inglaterra na área de negócios também, ajudou muito a me desenvolver, né? E veio a pandemia, né? Com a pandemia, todo mundo teve que mudar, né? Então, eu fiquei até um pouco chateada, eu falei assim, poxa, eu, eu, eu, eu, sabe, eu, eu fiquei um pouco, sabe? Eu vou confessar que eu fiquei um pouco até ressentida com alguns colegas e algumas pessoas que, assim sabe, me criticavam e me criticaram assim, abertamente, e... mas que agora estão tão, tão amando fazer isso. Né? Então, também, aí, aí eu fiquei pensando, poxa, você vê como que a percepção é uma coisa importante. Né? Eu lembrei um pouco do que eu estudei na área, na área, na área de, de, de, de, de estética, porque muitas da, da, das coisas que as pessoas acreditavam é, a, a, em 2015, 2016, em relação à performance online, em relação também ao ensino de música online, não tinha um embasamento. Se tivesse um embasamento, as pessoas não, não, não, não teriam mudado esse, esse é, o sistema, né? Então, quando a pandemia veio, também não tinha nada é, é, novo em relação ao ensino à distância e à performance online, né? já tinha todo um aparato, né, tecnológico de internet e de né, tudo que as pessoas já é, puderam usufruir, né, para evitar danos, né, maiores em relação a, ao confinamento, né, em consequência da, da pandemia. Então, assim, para mim, é, é, não não mudou nada, né. Eu trabalho assim à distância desde 2015, para mim, as coisas melhoraram um pouco, porque a percepção, a volta que estava, né, a, minha, a minha volta mudou também, né? Então, assim, eu não senti muito os efeitos da, da, da pandemia, assim. Eu só, é. eu só fiquei... Oi! Você foi pioneira, né? Porque você começou numa fase aí que, que ninguém estava pensando nisso e e, com a pandemia, todo mundo teve que, que inovar e... É, né? é, é eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu acho que eu fui... Eu, eu acho não, eu fui mesmo. Assim, se a gente fizer uma, uma, uma pesquisa né, de datas, né, falando de quais empresas surgiram nos... Né, é claro que na música, por exemplo já tinha também muitas empresas trabalhando com o ensino à, à distância, M Music Musicdot é, e outras outras empresas, mas que o modelo delas é um pouco diferente do da Master Música. né? é, é, é outra é outra é outra coisa, mas já tinha também empresas muito muito bem bem, bem sucedidas com relação a ao ensino à distância, vídeo aula e tudo né mas o modelo da master música é um pouquinho é, diferente e, no, e nesse aspecto ela ela é ou foi né hoje eu não sei como é que estão as coisas mas na, naquele período ela foi original mesmo né? sem ter nenhuma, nenhuma réplica é, no mundo né? tanto que em 2016 e 2017 eu fui selecionada para participar do web summit do, do, em, em Portugal, né, que é um ponto é um de, de, de startups muito reconhecido e famoso. Então, você criou a Master Música em 2015, né? E você, na, nessa época que você criou, você tinha quais objetivos? Era de, de dar aula online, mas tinha outros objetivos também, né? tinha olha o meu objetivo maior era a colaboração continua sendo né era o, a, o objetivo da nascer música é a colaboração e o compartilhamento de conteúdo né para que gere um crescimento de forma rápida é para os, os colaboradores, né? Colaborador é uma é uma palavra que hoje assim tá meio batida, né? A colaborador, todo mundo é colaborador, o chefe contrata o colaborador, não sei o colaborador. Então assim é, é, é, mas mas é o foco mesmo, né? E é o nome que se dá é da colaboração mesmo, que eu não eu não cobrava, né? Na, naquela época até bem pouco tempo atrás era, era os recursos completamente gratuitos né? de ensino à distância, de streaming, de marketing, né? para que o músico pudesse é, dar aula né, e ter tempo e também fazer as, as, os seus trabalhos artísticos, mas era tudo à distância. Né? Então, quando eu falava trabalho artístico à distância, a pessoa... Hum, né? Quando eu falava em, em ensino à, à distância e, e colaboração, a pessoa às vezes queria tudo muito pronto, né? porque trabalhar com, com ensino à distância é difícil, né? tem a coisa do design institucional, tem a coisa de você configurar as aulas, configurar os exercícios, né? as tecnologias que você usa para você fazer um, um curso que, que, que realmente vá ensinar alguma coisa para o aluno, dá, dá um certo trabalho. Né? Então, nem, nem todo mundo tinha essa, essa disponibilidade de, de, de, de preparar todo esse material. Então, eu tive essas... essas essas dificuldades, né? mas o, o diferencial maior é que ela juntava to todas as habilidades que o músico faz, né? dá aula, toca, é, produz, né? grava, e num, num, num lugar só. E, em termos é, financeiros, né, o músico fica, fica com, com toda a renda para ele e a gente tem um, um sistema é, de, é, colaborativo onde eu vou é, distribuindo esse conteúdo para parceiros, né, para aumentar a, a, a visibilidade né, e, a, e, a, e a renda desses colaboradores. E eu, da minha parte, como eu sou musicista também, faria o meu próprio conteúdo, né? E colaboraria com esses recursos, ensinando o professor, né, ensinando as pessoas como que, como que usa esses, esses recursos de forma que, é, que ela possa é, ganhar dinheiro mesmo, né? Não é aquela coisa de você ficar, ah, vou fazer um vídeo no YouTube, eu sei como é que faz, é só ir lá fazer uma live, né? Mas no fim das contas, ela não, não ganha o, o dinheiro para pagar as contas, né? Mas e, e a contrapartida para você? Porque você estava tentando colaborar com esses, com esses profissionais, mas e você? Pois é. Pois é. A ideia, a ideia inicial era, era que eu ficasse com 30% né, da, da, da, das parcerias que eu, que eu tenho. Né, ficasse com, com 30% adicionaria, adiciono 30% sobre o valor daquele, que é o que se faz, né? Você vê. Tem muitas escolas que cobram 40, 50% da, da da renda do professor, né? Principalmente as escolas de música trabalham assim, né? Algumas trabalham ou trabalhavam nem, nem sei, né? Algumas trabalham com, né, a hora aula, né, que né, varia, né? Tem uns que pagam até R$ 40, reais, né? Mas vai de 15 R$ reais a hora, né? Então, ou às vezes é 40%, ou 60% para para o professor, mas toda escola, ela ela quando não é uma escola é, de, de ensino regular, né, de ensino formal, eles trabalham com essa com esse com esse método, né? Então, é, as pessoas... E como, e como as, é, eu mudei esse modelo né, recentemente, Nilce, porque as pessoas também, quando elas mesmo sendo de graça, elas não, elas não fazem. Né? Eu tive muitos colaboradores, que eu tive muito trabalho com, com esses colaboradores. Alguns deram super certo, outros não deram, não deram nada certo, mas os que não deram nada certo tomaram o meu tempo gigantesco. Eu sei que para eles também foi um, um, um, um tempo que eles também perderam, eu tenho certeza né? que eles também... É, mas eles, eles esperavam muito do, de mim, né? esperavam muito que eu fizesse as coisas para eles. Eles não entendiam o trabalho colaborativo como sendo um trabalho deles também. Né? um trabalho é. que é com prazo, não, daqui a um mês a gente vai fazer isso, no mês dois a gente vai fazer aquilo, no mês três e no mês seis a gente termina com isso, e vamos, não, então às vezes né, durava, ah, mas eu viajei, a pessoa viaja e não fala, o trabalho no meio de, uma, de, um, de, um, de um de um lançamento, a pessoa viaja e te fala e perde o negócio, depois, ah, mas eu não tenho que falar nada, essa minha vida você está me cobrando. Eu falei assim, bom, não, aí, aí é uma questão de visão de negócio, né? Que, que, que o músico precisa de ter então eu, eu acho que que agora com a pandemia e até com, com os modelos que estão surgindo por aí é, o músico tá tendo muito mais visão de, de negócio do que tava é, algum tempinho atrás mas ainda assim é muito é muito precário né E essa falta de visão de negócio prejudica é, o próprio músico, né, que às vezes culpa outras pessoas, né, para dizer, ah porque fulano não isso, ah porque eu trabalho muito e não tenho dinheiro, ah porque isso não sei aquilo, então assim né, Nossa, é uma que... é uma é uma é uma é um conteúdo, é um conhecimento que falta muito na formação do músico, né? É. Você você acha o que que você acha do ensino de, de música no Brasil? Você acha que está muito está ruim? Como está? O que, que você acha disso? Olha, para a flauta doce no meu tempo era muito precário, né? Mas isso é sempre, agora está muito melhor. Já tem muito mais gente tocando, já é instrumento mais, mais e as pessoas que me antecederam ainda era era pior, né? Ainda, né? Os pioneiros, né? Que que realmente abraçaram o movimento e que colaboraram com, com o ensino, né, com a, com a disseminação da da da doce no, no, no Brasil é penado, ainda mais, né, para ter o conhecimento. Quando eu estudei na no na, na, na UMP, né, era é um curso. Depois que eu fui perceber... Isso é um curso. Era, pelo menos eu não sei como é que está agora, era um curso muito, muito focado no conteúdo, muito conteudista, né? Você aprende, você se aprofunda em várias coisas, em várias técnicas, né? Você tem uma, uma, uma base boa para a composição, né? Para você sair dali, você se especializar em alguma coisa que você queira, né? Se você se dedicar a. a a isso mas com relação ao, ao mercado de, de trabalho vai vai para licenciatura né então a pessoa vai ia estudar licenciatura para dar aula e para ter e para para passar no concurso público né ou dar aula escola de música dar aula na, na, na rede pública que paga bem né ou pelo menos relativamente bem ou pelo menos melhor do que se você é, der aula em qualquer outra escola que não seja da, da rede pública te dar mais segurança. Né? Então, em termos de mercado de trabalho, era uma coisa que não era muito voltada para o negócio. Né? Era uma coisa que era voltada para o serviço público, para você passar no, no serviço público ou dar aula na escola, que no, que no caso é a licenciatura. Então, nisso eu senti muita falta é, no decorrer desse conhecimento, porque eu falei assim, gente, né, chegou um ponto da minha vida que eu falei assim, gente, eu não quero fazer um concurso público, eu não quero trabalhar com um concurso não quero ficar 40 horas dando aula, né? é, eu quero fazer outras coisas, né? por que, que eu não posso fazer outras coisas? Por que, que eu não tenho o direito de fazer outras coisas? Né? Por que, que eu tenho que fazer só aquilo que está estipulado é, para ser feito? Né? Estipulado pela academia mesmo. Em, em, em até certo aspecto, porque ela está cumprindo com que, o que ela acredita que é o mercado, que é o funcionarismo público, né? pelo menos aqui em Brasília. Então, é, é, eu senti muita falta assim, né, dessa área de, de, de negócio. Como é que você faz para você colocar a sua música? Você é músico, né? se você dá aula, você não pode tocar né? na escola de música. Você, né, você toca lá dentro, mas você não tem tempo de sair, para viajar, você não pode passar uma semana numa turnê, porque você é né, funcionário. Tem de dedicar também, né? Exatamente, As, né? Dormir, exatamente. Né? É, né? Certeza, então, né? eu achava que era incompatível. Né? Então, eu penei um pouco para poder conseguir é, ter um pouquinho daquilo que eu queria para viver. Né? Assim, porque eu também sou uma pessoa muito quieta e acho que não ia aguentar muito ficar é, de todo jeito, no, no serviço público, né, no modelo do, do serviço público. Então, dentro desse ponto, desse, desse, desse aspecto, eu acho que devia de ter um, uma orientação na área de música e negócios, music business, né, para a pessoa saber se colocar para a pessoa saber como que ela vai fazer um projeto, para saber como que ela um projeto que não é um projeto pro edital também precisa ser é um projeto para um patrocínio, né? Um músico ele pode fazer ele mesmo um projeto, mas ele vai sempre ter que procurar um produtor, uma pessoa especializada nisso. Isso custa caro, aí ele acaba não fazendo ou, ou acaba fazendo meio que de forma muito amadora, né? Aí vai aos pouquinhos, né? E a gente vê que na prática não é, não é, não é uma, uma, uma questão de qualidade do trabalho, é uma questão de, quem sabe, é, de negócios, resumindo. Então, e para encerrar, Lélia, é, eu gostaria de perguntar, você se sente plenamente realizada como musicista, como professora, enfim, nesse mundo da música? Como é que é para você? Olha, aí eu acho que vai, vai muito da percepção que eu tenho de mim mesma em alguns momentos, entendeu? Eu acho que sim, realização plena. É, eu venho aprendendo o que que o que que seja isso, né? Assim, o que que é, é realização, né? Muitas das vezes, por exemplo, quando eu ganhei primeiro lugar, eu não fui lá chegando, ah, eu estou tocando maravilhosamente, vou chegar, tenho certeza que eu fui, que eu vou tocar, que eu vou é, tirar o primeiro lugar, né? Não, eu fui, cheguei lá tremendo, tremi, igual uma vara verde na hora de tocar, o Ricardo Canjo até me chamou de Lele Trimelic, uma vez eu estava tocando no festival de, de, de Curitiba, gente, eu tremia tanto, eu tremia tanto, que ele, eu lembro até hoje, ele levantou aquele de raiva, dia de, de insatisfação, assim, pô, né? porque isso no mundo da música não é muito bem visto, não. Né? Você tem que ter firmeza, não pode chegar lá tremendo. Né? E eu fazia isso, isso muito, durante muito tempo, era muito nervosa, muito insegura. Né? Então, a, as minhas realizações, elas sempre foram outras pessoas que, que falaram para mim que, né, que, que eu tinha que prestar atenção. E um deles foi esse prêmio. Né? Porque quando eu cheguei, quando eu, citaram o meu nome, eu até, eu até pensei, oh, sério, eu nem, nem, nem consegui ficar feliz, porque tinha uma, uma, uma pessoa, uma outra menina concorrendo comigo, que ela me olhou com uma cara tão feia, tipo assim, você tomou meu lugar, quem é você? Sabe que ela se levantou, eu fui cumprimentar, ela tirou o segundo lugar, eu fui cumprimentar, ela se levantou assim com uma raiva, uma raiva que ela levantou assim, eu puxa... Sabe? Então, assim, são coisas que... Realização é uma coisa que a gente aprende também, né? Eu acho que eu mais... estou mais madura nesse sentido é, de, de, de, de, de confiar mais no meu trabalho e não me importar muito com o que os outros vão dizer, né? com o que o outro vai falar, com o que o outro vai achar ruim de você fazer ou não fazer. Né? Então, isso, para mim, é uma realização, porque me deixa um pouco mais liberta, né? né? Me sentindo mais... mais mais lindo agora se eu sou né se é aquela coisa do sucesso eu já não sei né aí é outra coisa mas como professora como é que você se sente olha Eu falo isso porque como eu também sou professora eu sempre me realizei muito dentro da minha profissão gostava olha, muito de é eu eu, eu eu gosto de dar aula para pessoas que gostam de ter aula né para pessoas que, que gostam de ser de, de... De, que se dedicam, que, tem, que, que se interessam por um aprofundamento no pensamento, né? é, que se interessam por, por, por conversas é, mais, mais profundas, né? que vão colaborar com o desenvolvimento da música e que, que gostem de estudar bastante, né? que, que, que sejam é, é, propensas a um estudo técnico né então eu tenho sido bastante seletiva com relação aos a, a dar aula presencial né porque eu já assim, eu já tive muitos alunos assim com, com que eu perdi muito tempo né e que eu ficava muito assim poxa eu preciso fazer eu preciso estudar eu preciso fazer outra coisa e eu tô aqui dando aula para pessoa a pessoa não tá estudando e eu tô perdendo meu tempo né que eu tô querendo fazer outras coisas né então isso me desgastava muito, né? Então, em algumas escolas que eu trabalhei de aula, na escola de música também, né? Não é o caso de lá, porque geralmente as pessoas que estudam lá elas estão, estão propensas a estudar, mas nem nem nem sempre a gente encontra até lá muitos alunos tão dedicados assim, né? E, e, e então eu decidi parar de, de de dar aula, né? E dar aula online para mim foi bom porque eu, eu podia, eu posso dar aula e para qualquer pessoa, né, não precisa ser exatamente aquela pessoa que se adequa naquele aluno que eu quero dar aula, né, Porque, né? então, alguns alunos, eles vêm até a mim, a gente faz um contrato, né, um contrato de, de, de aula que não, é, que não é assinado, mas cada um tem um compromisso e para eles eu, eu dou aula presencial porque eu não tô perdendo meu tempo eu fico feliz bastante satisfeito com os alunos que eu tenho né eles me dão muita me motivam para para dar aula né mas também eu não tenho muitos alunos não por conta por conta disso e o que que você poderia falar de incentivo para quem é, para criança ou jovem ou ou pessoa de, de terceira idade, que queira é, se iniciar na música? Né? O que, que você poderia falar como incentivo? Primeiro que música não é tão difícil quanto parece. Né? É desmistificar um pouco da, daquela, da, da música lá no, no ideal, que o que faz a diferença... No ensino é um direcionamento adequado, né? É o é um ensino de, de pessoas especialistas, mesmo que de bons professores, e também tirar o auto-julgamento, né? Ter muita paciência, não, não se julgar, não se cobrar e fazer aquilo que tem que ser feito sem, sem nenhum julgamento, sem nenhum juízo de valor a respeito da própria capacidade e deixar que o próprio estudo da música vai dar o resultado que a pessoa está esperando, né? Que o julgamento fazendo aquilo certinho vai ter o resultado com certeza que a música não é ingrata. Você estuda do jeito que ela pede, ela vai te dar o retorno, entendeu? E essa é uma certeza. Se ninguém tem certeza na vida, a música dá essa certeza para as pessoas, né? Então, é, né, Para mim, é, é o grande, independente da idade, a pessoa, qualquer um pode começar a tocar, né? é, qualquer um pode, pode se aventurar no, no mundo da música, o resultado vai depender da, da, do comportamento daquela pessoa em relação à, à música. Tá bom, Lélia. Obrigada gratidão por esses momentos e todos esses... Eu, eu é que agradeço, Nilson. Está passando para a gente. Tá? Eu, eu é que agradeço. Imagina. E, e o que eu puder colaborar também, é só, só falar. Então, sempre aí, você sabe. Tá bom. Obrigada, Lélia. Obrigada. Um beijo. Um beijo.